Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula daqui do canal Tutorials Channel. Hoje é, estou trazendo uma videoaula bem legal para vocês, é de um programinha muito, muito legal, que dá para você saber alguns dados do seu computador. Vou né? já explicar o que são esses dados. Lembrando que hoje são 8 de maio e do dia 10 de maio vai ser o dia das mães e também vai ser o aniversário do canal de um ano aí é, no, lá no YouTube. né? Então vamos aqui ao que interessa. O programinha se chama Now Disk Analyzer. É, já está dizendo, Disk Analyzer. Ele, ele analisa seu disco e ele vai te dizer é, qual a parte do teu computador que tá, com, tá, tá pegando mais espaço, entendeu? Que tem mais coisa. E você pode aí, é, ir apagando e ir tentando eliminar certas coisas desnecessárias. Por exemplo, aqui o meu Windows C. Ele diz colocar o seu. Eu vou clicar aqui em Scan Drive. Ele vai iniciar o scan, depende do seu dia se tiver muita coisa ele vai demorar um pouquinho, aí é só esperar, mas vamos ao que interessa que é como baixar esse programinha e instalar e utilizá-lo. Bom esse programinha ele está disponível no site do baixo aqui, o TwikNow é, HT Analyzer. Ele está disponível aqui no site do baixo aqui. É, vou estar tá deixando o link dele aí, você pode estar tá baixando, e também tem o um site oficial do, do TwikNow que você pode baixar diretamente de lá. Vai ser quase que a mesma coisa que baixar por aqui pelo, pelo baixo aqui, tá? Mas aí fica seu critério. É, quando você abrir aqui o site da TweakNow, HD Analyzer, você vê aqui na seção na de Download, e no Server One você vai clicar aqui em Disk Analyzer 130. E ele vai iniciar o download aqui no seu navegador. Aí é só esperar, o programa é muito pequeno. Vou só dar uma pausa aqui que enquanto eu termino aqui o Bom, galera, baixou aqui, uh, agora a gente vai abrir aqui o, o instalador. Vai ser aqui a tela do aviso de segurança tal. Você vai clicar aqui em executar. Ele vai abrir agora a tela inicial do instalador. Aí você vai fazer aquela instalação normal, na né? ne next, next install. <risos> dá next, você acerta de argumento, next. Aqui ele vai acessar um disco local C, dá um next, next, next, create desktop icon que é pra colocar aqui na sua desktop dá um next e um install, vai instalar essa instalação muito rápida terminou, é, desmarca essa caixinha e iniciar o teu de você clica aqui e dá um finish ele já vai abrir o programa para você e ele já vai te mostrar todos os, os drivers todos os, os espaços de, de memória que tem no teu pc e o meu aqui como só tem um windows para o como eu mostrei anteriormente, cliquei no scan drive ele vai carregar aqui. Eu vou dar uma pausa e mostrar pra vocês depois. Bom, galera, estou de volta mostrando aqui pra vocês a tela de como que é que você vai ver todo o seu PC. Bom, como ele, como ele já estava dizendo lá, ele vai mostrar aqui no disco local C, né? Aqui ele vai dizer o tanto de coisas que estão ocupando mais. Em primeiro lugar aqui ele vai ele vai determinar aqui na ordem de, de espaço, tá? Ele tem aqui no Users. Ele tem 289 GB e 290 MB Ocupando meu HD Meu HD de 1 TB né? Tem aqui no Users Ele vai mostrar aqui no meu PC E tem mais coisas nos downloads né? O que tem dentro dos downloads que tem mais coisas são vídeos Então, você vai vendo tudinho aqui no Program Files É aqui no meu simulador de voo que tem mais coisas Aqui no Users Vamos abrir aqui a pasta Downloads e Vídeos Não, deixa eu abrir essa de Deixa eu ver aqui De programas Vou clicar aqui, você clica o botão direito Open Folder Location Abre aqui os programas, vê que eu tenho uns programas aqui Você pode estar apagando qualquer um aqui Você abre aqui e vê se isso está se funcionando se tem, se tem necessidade disso, está aqui no teu PC Se não você apaga Mas ele não vai dar uma atualização aqui, entendeu? De uma vez apagou Apagou daqui da, da, da pasta, não clica aqui em Back clica novamente em Scan Drive ele vai carregar tudo novamente e aí você vai fazer uma nova análise do teu disco aí, beleza? Então é isso galera, obrigado por assistir mais esse vídeo espero que vocês tenham gostado desse programinha que é legal, né? ajuda bastante aí você ter mais conhecimento do teu PC e mais uma vez agradeço nessa essa videoaula, se você gostou mesmo dá um like aí se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas conheçam mais esse programinha. Comenta o um vídeo se ficou alguma dúvida ou entre lá no blog e manda uma pergunta por lá. Ou sugira uma videoaula também por lá ou pelos comentários. Então, valeu, fui!